E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. A frente fria chega ao sul do país e vai chegar a São Paulo também. Vai romper parte daquele bloqueio, daquela bolha que tá de ar seco aí, predominando... Já faz mais de 40 dias. Vai fechar julho, se não chover na sexta-feira, vai chover sem chuva o mês inteiro de julho. Isso não acontece há quase 90 anos. Situação de instabilidade na sexta-feira de passagem mais pelo litoral, menos pelo interior, de qualquer forma traz uma umidade relativa do ar um pouco melhor para o interior do estado, a secura dá uma trégua, principalmente do centro do estado em direção ao litoral. Já no noroeste paulista, no na divisa de Minas, a bolha continua por lá. Situação de instabilidade passa logo na sexta-feira. Para de chover e o litoral melhora entre o sábado e principalmente o domingo. Mas caem as temperaturas. O agasalho está preparado? Necessário a partir de sexta-feira à noite, principalmente no interior. No litoral não cai tanto, mas é necessário o agasalho preparado para a madrugada do sábado, também no sábado. Ventos fortes hoje, quinta-feira, em todo o estado. E calor. 32 graus no litoral, 30 graus na capital, 32 no interior. Grande abraço! O aumento tempo.